A pergunta que com certeza fica no ar hoje é o que vai acontecer no futuro do universo da Marvel Mas principalmente o que vai rolar na segunda temporada de Loki E fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai debater o que pode acontecer agora no universo do Loki No último episódio da série do Loki Vimos a Sylvie matar aquele que permanece O homem que controlava a AVT E que fez com que todos os eventos do universo da Marvel até aqui Tivessem acontecido da mesma forma que ele queria Ninguém menos do que Kang o Conquistador Interpretado pelo ator Jonathan Majors Sendo uma versão do personagem que aprendeu a como controlar o rumo do tempo para impedir só as outras versões de surgir. Só que quando a Lady Locke, personagem interpretada pela atriz Sofia de Martino, ou como ela gosta de falar também, não é Lady Locke, é Sylvie, quando mata esse personagem, acaba abrindo totalmente as fronteiras para o multiverso. E com isso agora não temos mais uma única linha do tempo. Temos bilhares de linhas do tempo, completamente diferentes, mas ao mesmo tempo muito próximas, fazendo com que surjam diferentes personagens Kang, para aparecerem no MCU. De uma forma ou de outra, isso parece até uma coisa pequena, mas como o próprio personagem fala pra gente, aquilo que permanece, quando surgiram várias versões dele, o que aconteceu foi uma guerra multiversal sobre o poder, fazendo com que até o próprio Kang tivesse medo de um Kang mais poderoso, um Kang mais conquistador, e que tentasse novamente fazer uma guerra multiversal que todas as versões do Kang lutassem pelas suas realidades Aquele que permanece era um pacifista E agora, sem ele, não sabemos o que vai acontecer O próprio Loki sabe sobre isso Ele até alerta a Sylvie Mas ela não tá nem aí O que importa é libertar o livre arbítrio E agora vermos os personagens vivendo livremente em linhas do tempo Isso em parte é até interessante Primeiro porque agora a gente vai poder ver as histórias dos nossos personagens favoritos se passando em uma linha do tempo alternativa. Isso permite, por exemplo, que possamos agora ver um filme do Capitão América no passado, mas num passado recente, num filme onde o Capitão América jamais foi congelado e que lutou por toda a Guerra Fria. Isso até faria um sentido, já que no filme da Viúva Negra, vimos que o Red Guardian, o Guardião Vermelho, fala o tempo todo que lutou contra o Capitão América no meio da Guerra Fria. E sabemos que isso não é possível. Será que de alguma forma isso era em uma realidade paralela? Ou será que foi Isaiah Bradley, de Falcão e o Soldado Invernal? Quer descobrir sobre essa história? Clica nesse card que tá aparecendo aqui na nossa tela e você vai ser redirecionado para um vídeo onde falamos sobre isso. O que de fato aconteceu que o Red Guardian jura que lutou contra o Capitão América. Será que ele mentiu ou será que ele falou a verdade? Nesse vídeo, você vai descobrir. Mas na série do Loki, não temos muitas informações do que vai acontecer. Mas já dá pra saber que vão ser vários problemas para todo o MCU. Isso porque agora o Loki não está mais na realidade em que o Loki usualmente costuma estar. Mas sim, em uma realidade paralela. O final da série do Loki, eu realmente acho incrível. E muda totalmente as minhas expectativas e como eu vejo o MCU. De forma alguma, eu acho que esse episódio foi ruim. Eu acho que esse episódio foi incrível. E aquele final muda tudo. Quando a gente chega no final e vê o Mobius falando e sem entender quem era aquele personagem, quem era o Loki, e o Loki para e olha a AVT e vê uma estátua gigante do Kang, ali naquele momento, a gente já sabe que as coisas vão complicar. Porque agora é a história do Loki vai seguir em outra realidade é por isso até que a série foi a única do MCU até o momento que teve segunda temporada confirmada porque os eventos que acontecerem agora na série do Loki não necessariamente vão impactar a linha do tempo do MCU aquela linha do tempo que acompanhamos desde o primeiro filme do homem de ferro agora não existe mais várias realidades foram criadas e como eu disse, isso pode fazer com que surja novos filmes do Capitão América, da Viúva Negra. Quem sabe, agora a gente pode ver novos filmes da Viúva Negra em uma realidade onde ela não morreu no final de Ultimato, mas sim o um Gavião Arqueiro. E além disso, também podemos ver agora um novo filme do Homem de Ferro, interpretado pelo Robert Downey Jr. Quem sabe, tudo é possível nesse momento no MCU. As fronteiras foram totalmente abertas. E agora, ouse sonhar, porque tudo que a gente conhece vai mudar. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque agora a gente não vai ver mais uma grande interação entre os personagens em cada história. Provavelmente o Thor vai seguir uma história em separado, o Homem-Aranha vai seguir uma história em separado, o Doutor Estranho, o Pantera Negra e por aí vai. Isso é bom, porque agora não vai precisar tanto planejamento por parte de quem está administrando o MCU. E principalmente é bom pra gente que não vamos precisar ver vários filmes para ter uma noção. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque realmente eu gostava muito de poder ver cada filme e poder comentar sobre eles e os filmes se interligarem. Cara, o MCU hoje é o que no passado era o Star Wars. Só que o Star Wars original eram 3 filmes e o MCU daqui a pouco são quase 30. E essa estratégia é para fazer com que o universo possa fluir e a gente não se pergunte por que no meio de uma ameaça tão grande não apareceu o Hulk ou o Thor. No filme da Vilva Negra eu até fiquei pensando sobre isso. E a justificativa que eles arrumaram para não aparecer nenhum Vingador é que era uma fortaleza invisível nos céus. Isso até vai, faz algum sentido e por isso que nenhum outro super-herói apareceu. Mas ainda assim, a gente não viu nenhuma consequência sobre os atos que acontecem no Viúva Negra em qualquer outro filme do MCU. E agora, utilizando essa premissa de que existe um multiverso, as portas estão abertas e a Marvel vai poder fazer o que ela quiser e, claro, em algum ponto, vão poder trazer personagens de várias realidades para poder lutar em uma guerra multiversal. Então a gente pode ver no futuro várias versões do Homem-Aranha lutando entre si. Sim, o aranha Verso está cada vez mais próximo. Com as fronteiras abertas do MCU, com a morte do Aquele que permanece, o Kang que controlava a linha do tempo original do universo da Marvel, tudo é possível. Incluindo que agora a gente tenha um aranha Verso. E olha, vamos lembrar que o Benedict Cumberbatch parece que está confirmado no filme do Homem-Aranha. Não há lar para voltar. E agora, a gente vai poder ver se realmente vamos ver a presença de Tobey Maguire, o Andrew Garfield, no próximo filme do Homem-Aranha. Essas e outras informações sobre o filme do Homem-Aranha, você confere clicando nesse card também que está aparecendo aqui na nossa tela, que eu falei para você tudo sobre o novo filme do Homem-Aranha. Um filme que está movendo muito as minhas expectativas e me deixando muito animado. É isso. O MCU a partir de agora vai ser uma linha não retilínea, vai ser uma linha ramificada. A série fala isso muito bem, então agora a gente pode ver aventuras até mesmo só da Lady Loki e por aí vai. Nada mais faz sentido, tudo está fragmentado. E agora a gente vai ter que seguir no universo da Marvel tendo que acompanhar as histórias sendo individuais. Muita gente estava reclamando que o filme da Viúva Negra era uma história individual e parece que esse é o próximo rumo que o universo da Marvel vai seguir. Chega de universo compartilhado, vamos partir para histórias solos e quando a gente quiser que os personagens se unam, a gente traz um Thor de uma realidade, um Loki de uma realidade, um Hulk de uma realidade, por aí vai, e faz os nossos Vingadores da forma que a gente quiser. Bom, mais ruim de alguma forma. Mas será que isso de alguma forma pode impactar no surgimento do Quarteto Fantástico no MCU? Ou até mesmo no surgimento dos X-Men no MCU. Se você quer descobrir mais sobre isso, sobre o que aguarda o universo do MCU com a mudança feita pelo Loki, clica nesse card que está aparecendo aqui na nossa tela, que eu falei para você sobre qual é a possibilidade dos mutantes da Fox voltarem pro MCU. É isso aí, herói. Obrigado por ficar comigo até aqui. Eu sei que eu tô te devendo muitos vídeos, mas eu agradeço por você ter ficado até esse momento. A gente se vê na próxima, um dupla H pra você. Não esquece de mandar esse vídeo pra um amigo seu. E olha, a gente voltou com tudo no canal. Então, por favor, deixa aquele like pra ajudar a gente no algoritmo do YouTube. Porque o YouTube não liga pra gente. E a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho. E produzindo muito vídeo pra você. Então, por favor, me ajuda. Só deixando aquele like, tá bom? A gente se vê na próxima, um dupla H pra você e um escadaplast.